olá pessoal tudo bom com vocês meu nome é leandro vieira você está no canal cartões de crédito alta renda e hoje eu quero falar com vocês sobre bnb eu não falei brb eu falei bnb banco do nordeste é meus amigos cartões de crédito do banco do nordeste você sabia que o banco do nordeste tem cinco variantes de cartões da bandeira visa não sabia vou contar os benefícios e os cartões para você é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje. Pois bem, o Banco do Nordeste, é, ele não tem ainda a, aquela praticidade de fazer com que Qualquer cidadão brasileiro de qualquer estado possa abrir uma conta é, no banco nordestino, porque eles não têm esse, esse atendimento digital ainda. Por mais que no aplicativo eles tentaram lançar esse conceito, até eu mesmo fiz a conta digital. Porém, quando eu clico, ele fala que meus documentos estão ainda em análise. Isso faz mais de anos, né? Quando eles fizeram esse processo de abertura de conta no aplicativo, né? E aí, quando você tem um, um, a cidade onde você mora, que dá para poder puxar a cidade pelo aplicativo onde você reside, você consegue abrir pelo digital, tá? Mais ou menos o que o Banrisul estaria fazendo lá no Rio Grande do Sul, testando esse modelo de abrir conta digital, né? Porém, é, na gestão que nós estamos hoje de bancos digitais espalhados pelo país, já era para estar tá funcionando esse conceito de abrir conta para qualquer cidadão é, que queira testar a conhecer a conta global aí, é conhecer a conta do Banco do Nordeste. No entanto, nós não vamos falar da conta corrente, vamos falar sim do cartão. Mas de antemão, para você ter o cartão do Banco do Nordeste, você precisa abrir uma conta é, em uma das agências do Banco do Nordeste. Nós temos membros no canal que têm os cartões do Banco do Nordeste até a versão Platinum, tá? Infinity eu não conheço nenhum membro do canal que tenha se manifestado que tem o cartão Infinity, mas vamos lá então conhecer os cartões do Banco Nordeste. Eles trabalham com a bandeira Visa e os cartões que eles têm é o cartão Classic, né, que não pontua, o cartão é, Internacional que pontua é, um ponto por cada dólar gasto, o cartão Gold que pontua 1.2 por dólar gasto, o Platinum que pontua 1.5 por dólar gasto e o Infinity que pontua dois pontos a, a cada dólar gasto, então são esses cinco cartões que o Banco do Nordeste tem, vamos conhecê-los então. O cartão básico ele não pontua, a renda mínima para esse cartão é de mil reais. Ele é aceito apenas no Brasil, tá? é um cartão nacional. O limite de crédito dele é de até 700 reais, é muito pouco, né? De limite para um cartão desse e só aceita no Brasil. A anuidade dele é 70 reais dividido em 12 parcelas. Tá. Os novos clientes serão isentos no valor da anuidade nos primeiros seis meses. tá? E os cartões adicionais têm 50% de desconto, tá certo? Já o cartão Classic Internacional, a renda mínima a partir de R$ 1.000, anuidade R$ 220, dividida em 12 parcelas. Ele é aceito no Brasil e no exterior, limite de crédito mínimo dele é de R$ 500 até R$ 5.000. Os novos clientes serão isentos no valor da anuidade nos seis primeiros meses, tá? E os cartões adicionais têm 50% de desconto na anuidade. É, compras realizadas é, com esse cartão você terá então a pontuação de um ponto a cada dólar gasto. Já o cartão Visa Gold, a renda mínima para esse cartão é de R$ 5.000,00, anuidade 330,00, dividido em 12 parcelas. Ele é aceito no Brasil e no exterior, limite de crédito R$ 2.000 até R$ 15.000. Os novos clientes serão isentos. Nos seis primeiros meses e os adicionais têm 50% de desconto. A pontuação do cartão é 1,2 a cada dólar gasto, tá certo? E já o Visa Platinum, a renda mínima é 10 mil reais, anuidade 430, dividida em 12 parcelas. Ele é aceito no Brasil e no exterior, limite de crédito 5 mil até 25 mil reais. Os novos clientes serão isentos do valor da anuidade nos primeiros seis meses. Os cartões adicionais pagarão 50% da anuidade. A pontuação do cartão a cada dólar gasto é igual a 1.5 pontos. E o seu cartão supremo, que é o BNB Visa Infinity, o cartão foi lançado recentemente e o cartão aí tem uma renda mínima de R$ 25.000. Ele é aceito no Brasil e no exterior, o limite mínimo dele é de R$ mil e o limite máximo nesse cartão é de R$ 100.000. Anuidade R$ 996, reais, dividida em 12 parcelas dois acessos na sala VIP com cartão é, por ano no lounge key e dois acessos também ao Dragon Pass, total de quatro acessos. Os novos clientes serão isentos em um total de seis meses e depois os adicionais terão 50% de desconto na anuidade. Você poderá transferir os pontos de fidelidade do cartão para os parceiros Latam, TudoAzul, Smiles e também Livelo. A validade dos pontos é de 24 meses, ou seja, você tem dois anos para juntar os pontos e transferir os pontos. Lembrando que o cartão internacional pontua um ponto por dólar gasto, o Gold 1.2 por dólar gasto, o Platinum 1.5 e o Infinity 2 pontos. O Gold está, vamos dizer assim, um pouquinho acima da média do mercado que pontua um ponto por dólar gasto. Então o Gold deles pontua 1.2, tem uma versão melhor aí por ser um cartão private label. E já o cartão internacional, em alguns bancos não pontuam, neles pontua um ponto, então está dentro das condições normais de ter um cartão como esse. O cartão plástico pontua 1.5, também está dentro, das, dentro da casa do, da normalidade dos demais concorrentes, e o Infinity dele está é, um pouquinho abaixo da, dos seus principais concorrentes, porque dentro das condições normais, o, o ideal é 2.2 para ficar junto aí aos seus concorrentes, no entanto, vários cartões de bancos no segmento média renda pontua dois pontos então se você pegar por exemplo o bradesco black o infinite pontua 1.8 1.7 dois pontos né se você pegar o safra ele pontua um ponto no infinite abaixo de 8 mil a pior versão de um infinite na atualidade né se você pegar por exemplo o rb pontua dois pontos black e Infinity deles também Pegar o unique Black Infinity, pontua dois pontos que é no Santander. Então, os dois pontos é, e 2,2 varia de banco para banco. No caso aqui, eles estão pontuando dois pontos, está dentro da casa do segmento média renda aí que vem pontuando entre 1,7 a dois pontos a cada dólar gasto. Tá, o interessante aqui também é que você pode transferir os pontos, né? Como eu falei para vocês para os parceiros, que por exemplo, a Latam a pontuação mínima é 20 mil pontos, a Smile 5 mil, tudo Azul 5 mil e a Livelo é 5 mil pontos, tá? Mas se você quiser transformar os pontos do programa de fidelidade do Banco do Nordeste é, para cashback na fatura, você também pode desta forma. No caso da transferência de pontos para benefício de crédito em fatura, cashback, cada ponto transferido corresponde a um crédito de 2 centavos na fatura do cliente, ou seja, imagina você gastar dois mil reais no Infinity, né? E você não quer e quer cashback. Então você transforma os dois mil reais, cada dois centavos equivale a A cada um ponto, equivale a dois centavos. Tá, gastou dois mil reais, vai ganhar 40 reais de cashback. Não compensa, tá? É, com, os, com dois mil de gasto no cartão Visa Infinity, por exemplo, você se dobrar a pontuação, você conseguiria 1538 pontos, né? então se transformaria melhor aí na conversão é, de pontos do que o cashback em si mas também não tá ruim não tá tem pessoas que não, não vai transformar em milhas e pontos cashback não quer juntar vai ganhar então o cashback numa boa tranquilo tá pelo menos você sabe que vai cair o cashback na fatura é uma opção aqui do Banco do Nordeste e a opção de isentabilidade desses cartões também funciona assim, tá? Lembrando que a pontuação mínima para transferência para cashback é de 4 mil pontos, tá? Então vamos lá. O cartão básico, ele não tem programa de isenção de anuidade, tá? É, no cartão clássico internacional, fatura fechada abaixo de 500 reais, você vai pagar anuidade. Se você gastar entre 500 a 999,99, ,99, você vai ter 50% de desconto no, no internacional. Gastos igual ou superior a mil reais, isenta 100%. O cartão Gold, gastos igual ou superior a R$ 1.000,00, vai ter isenção de 50%. Se você gastar R$ 2.000,00 ou mais no Gold, isenta 100%. O cartão Platinum, se você gastar é, gasto superior a R$ 2.000,00, isenta 50%. E gasto superior a R$ 4.000,00, você isenta 100% o Platinum. No Infinity, gastos iguais ou superiores a R$ 4.000,00, isenta 50%, superior a 8 mil, isenta 100%, ou seja, os cartões podem ser isentos de anuidade, caso assim você ache interessante ter esses gastos nos cartões do Banco do Nordeste. Ou seja, não é um banco ruim para com os cartões mediante ao que nós temos hoje no mercado. Não, ser, não vem sendo nada superior ao que nós temos no mercado, tá? não tem nada de... De, de novidade aqui nesses cartões do Banco do Nordeste. No entanto, o que ele tem de, bo, de bom aqui e uma vantagem legal é que você tem uma isenção com gastos inferiores. Por exemplo, R$4.000 e R$8.000 isenta o Infinity. E o Infinity tem acessos ao Lounge Key e Dragon Pass. Ou seja, os seus concorrentes, como por exemplo Banrisu, um acesso no Lounge Key no, no Black e um acesso no Infinity. O Unique Black Infinity, dois acessos ou no Lounge Key ou no Dragon Pass. Né? E, e esse cartão aqui, o Visa Infinity, tem tanto acesso no Lounge Key quanto no Dragon Pass. Ou seja, ele é superior aos seus concorrentes com a mesma versão. Então, ele é superior em alguns casos e melhor que muitos outros bancos também. Então, se você comprar o Uniclass que não te dá nenhum acesso grátis, este te dá 4. O do Barrisul 1. Um. É, o do BRB no Lounge Key 3, Dragon Pass 3, ou seja, ele acaba perdendo para o BRB, né? Mas quando você coloca ele no Unique, Black Infinity, é 2 e 2, ele te dá 4, né? Se você pegar o BRB, se você pegar o Bradesco e Infinity, empata 4, Dragon Pass, só que esse é 2 Lounge Key e 2 Dragon Pass. Então, a chance de você conseguir é, ter acesso a mais salas VIP, você contém mais programas de fidelidade. Então, Lounge Key e Dragon Pass juntos, né? Então, é, acaba sendo mais interessante do Banco do Nordeste. Tá? Então tá aí para vocês os cartões que o Banco do Nordeste tem perante ao mercado financeiro. Aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Heitor Pereira, um grande abraço. Francisco Carlos, um grande abraço. Alexander Soares, um grande abraço. Fausto Lúcio, um grande abraço. Israel Santos, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.